É, a ideia desse ato foi uma resposta que aconteceu no dia 17 da fala do deputado Jair Bolsonaro homenageando o torturador brilhante Ustra Eu me sinto na obrigação, eu sobrevivi Muitas das minhas companheiras não sobreviveram ah, tá ou enlouqueceram. Foram feitas as maiores injúrias que um ser humano pode cometer contra o corpo de mulher, abortos, é, esterilizações, estupros. E a intenção desse ato é a gente não perder a memória, a história do nosso país. Todas as torturas que aconteceram no período da ditadura militar é, a gente também está aqui homenageando a Luana dos Reis, que foi uma mulher morta agora no último mês de abril, pela PM de São Paulo, uma mulher negra, periférica, lésbica, que foi morta na frente do filho de 14 anos. E a gente vê a PM, na verdade, como uma grande herança, um grande resquício desse período da ditadura militar. Homenagear a memória dessas mulheres... É, sobretudo, querer que o futuro seja diferente. Que o futuro seja menos violento, menos desigual. É querer um país é, em que se aprofunde a democracia e não se use as instituições de forma uma política para realizar um golpe de interesse puramente de interesses políticos.